E aí galera, tão ansiosos pra gente poder acompanhar aí a quarta temporada de For? Porque eu tô ansiosíssimo Olha, eu sei que algumas pessoas já assistiram o trailer Veio várias pessoas falar comigo que estão sentindo falta de alguns personagens Que estão sentindo falta de algumas, de algumas carinhas conhecidas Mas o que eu posso falar pra vocês é Calma Tenham paciência, a gente mostrou 10 minutos de uma temporada de 16 episódios, cada um episódio com uma hora. Realmente não tem como mostrar todo mundo, então vamos assistir, vamos ver, vamos descobrir essa temporada juntos. E pra ajudar vocês, eu vou apresentar um pouquinho da galera nova e de algumas carinhas conhecidas pra vocês aí, ó. Pra vocês já irem se familiarizando com quem é quem. Beijo, curtam aí. Olá, eu sou o Everton Gonçalves e vou viver a vida do Apolo na quarta temporada de FOR. Olá, espectadores e amantes de séries. Eu sou Caio Camargo e serei o Davi na websérie FOR, na quarta temporada. A amizade mais forte do mundo. Olá, meu nome é Bárbara e eu estarei fazendo a personagem Carol na próxima temporada de FOR. Não perca! Oi, oi gente, meu nome é Luivan Alves. E eu também estarei na quarta temporada de For. Meu personagem é o Júnior, um DJ que está passando por alguns probleminhas no relacionamento dele. E esses probleminhas vão trazer muitas outras coisas. Acompanhe a série. Dia 10 de janeiro estreia a quarta temporada de For. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Não só pelo Júnior, como por todos os outros personagens da série. Conto com vocês. Beijo e até mais. Olá, eu sou Dona de Almeida e interpreto Ariel na quarta temporada de FOR. Oi, gente, como é que vocês estão, seus lindos? Eu sou a Julie Alves, eu faço a Marina, estou super confirmada na quarta temporada de FOR. Ei, galera, passando aqui para dizer que eu sou o Roberto Tinf, você já deve me conhecer, eu faço o Nano na série FOR. É, passando só para deixar aqui o meu agradecimento por todo o carinho, por todo o amor que vocês têm nos dado, como sempre. E dizer que já já no próximo mês a quarta temporada de Fó estreia e eu tô muito ansioso para que vocês possam assistir. Um grande beijo e fiquem com Deus. Ei, gente, aqui é o Igor. É um prazer dizer para vocês que eu estou na quarta temporada de Fó. E é um prazer maior ainda porque dirigir a quarta temporada também e eu espero que vocês gostem muito, tá? Espero que vocês se amarrem tudo que a gente fez. Tá uma temporada diferente, tá bem legal. E é isso. É o nosso presente pra vocês essa quarta temporada. Muita gente nova, mas tem os antigos também. Então, um beijo e divirtam-se com a quarta temporada de FOR. Fala galera! Eu sou o ator Léo Carvalhais e estou fazendo a personagem Coreia na quarta temporada de For. Espero que gostem! Valeu! Oi, gente! Barbudo e Coleque, o Arthur na quarta temporada de For, que estreia já já, dia 10 de janeiro. Eu e todo elenco estamos esperando por vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Ramon Rock e eu estou aqui para dizer que eu estarei na quarta temporada de For. Com o personagem Pipo. Hum, o que será que o Pipo vai aprontar aí junto com o Ian e a galera toda de Fó? Só vendo pra saber, hein? Então não esqueça de acompanhar a quarta temporada de Fó. Nos vemos lá. E aí, pessoal, ansiosos pra quarta temporada de Fó? Eu sou o Marcos Paulo e eu faço Cobra. Oi gente, pra quem não me conhece Eu sou o Andrei, eu faço Marcos Em For, eu faço Marcos em For Desde a segunda, terceira e quarta temporada Então pra acabar aqui com qualquer coisa Na primeira temporada foi um ator E eu assumi o personagem na segunda Fiz ele na terceira e vou fazer ele na quarta E posso dizer pra vocês que tá babado Tem muita história por aí, tá cheio de novidades E vocês vão conferir aqui no canal Do Grupo Função. então se inscrevam Pra receber a notificação Dá like aqui no vídeo, comentam o que vocês estão esperando De For pra quarta temporada e a gente se vê lá no canal do Grupo Fundição Daqui a pouco, agora, janeiro, dia 10 Já tá lançando aí um episódio fresquinho pra vocês, tá bom? Então não percam E me sigam lá nas redes sociais É Andrei Almeida RG. Tô esperando vocês lá no Instagram Beijo Oi, gente bonita do Brasil Eu sou de Paula Vou fazer a Vanessa na quarta temporada de For E essa temporada tá incrível Vanessinha vai, ó dá o que falar, então fica de olho que você não pode perder. Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Neves e na quarta temporada de Fora eu vou apresentar pra vocês a Clara. Ela é uma personagem que eu amei muito fazer e eu quero muito que vocês venham dividir essa experiência comigo a partir do dia 9 de janeiro. Oi, pessoal, eu sou o Eduardo Barbosa e confirmo a minha participação na quarta temporada de Fora. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Danilo Araújo Fraga e vou dar vida ao Jardel na quarta temporada da série FOR. Oi pessoal, eu sou o Tassi Bernardes e vou interpretar a personagem Salomé na quarta temporada de FOR. Fico curioso, né? E saber como eu vou fazer uma mulher fina e elegante. Então não pega, porque em janeiro a gente tá chegando. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Negrão e estou na websérie FOR. O meu personagem na websérie se chama Jorge, um grande diretor de novela, tá bom? Não perca! Em 2021, lançamento da websérie FOR, quarta temporada, ok? Tamo junto, hein? Oi pessoal, meu nome é Rafael Gouveia, eu estou fazendo o personagem Alan, em FOR, na quarta temporada, não deixem de assistir porque tá imperdível! Olá. Eu sou Diego Raton e eu duvido ao Teus na quarta temporada de Forra. Espero que vocês gostem, tá? Ei hey pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Francisco Araújo. Eu faço o Rafael no Abcélio de série For. Estou passando aqui para falar para vocês que eu estarei presente na quarta temporada de Forra. Com muitas surpresas, muitas coisas boas. Então, ó, fiquem ligadinhos, viu? A gente se vê. Um beijão. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Juliana Soli pra falar que agora em janeiro vai estrear a quarta temporada de For, socorro, quarta temporada. E eu estarei lá com a personagem Rita. E aí? Vocês não vão perder essa, né? E aí, gente, tudo bom? É, eu sou Marcelo Moura e eu vou estar com o Otto na quarta temporada de For. E eu conto com vocês lá assistindo, ok? Um beijo. Fala pessoal, meu nome é Ridan Carvalho eu interpreto o Bruno em For. E eu vim aqui convidar vocês para assistirem o primeiro episódio da quarta temporada, que estreia agora dia 10 de janeiro no YouTube. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, a quarta temporada tá incrível, cheia de surpresas, cheia de emoções. Eu espero que vocês amem do jeito que eu tô amando também. E é isso. Um beijo e a gente se fala. Então é isso, meus amores. Acho que vocês conheceram um pouquinho das pessoas que vão estar tá aí em For. Acho que vocês vão se emocionar vocês vão se divertir, eu tenho certeza que vocês vão se inspirar na história que a gente vai contar. Essa é a temporada mais sombria da, de todas, tem umas coisas muito sinistras pra acontecer, vai ter treta pra caramba, mas vai ter muito amor, muita amizade, vai ter ensinamentos desses quatro amigos que têm muita coisa para poder falar, muita coisa para mostrar para vocês. Então, domingo que vem, a partir das 18 horas, aqui no canal do Grupo Fundição, você começa a acompanhar as emoções da quarta temporada de fora. Pede não, chama todo mundo, se inscreve no canal, espalhe. aí. Ah, e antes que eu me esqueça, eu sou o Tony Campbell e eu vou fazer o ó. Beijo, vejo vocês domingo que vem.